I don't know. Dina, where are you? Mas claro, tá ficando branco, ficou branco, ficou branco, tá ficando azul, nossa, que lindo, velho, nossa, até isso é indispensável, velho, ficou azul.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 Talk to me about cat Yeah, because there isn't much to talk about. Yow. I just I, I got the impression that you didn't really like her. I don't care about her one way or the other. Okay. No, I think she's a talented artist. I've grown to like that tattoo of yours. Oh, that's so big of you. Ai, I don't think she's catching it. Interesting. Foi a Cat que fez a. Eu acho que elas tiveram ela teve uma, uma relação, então. Aparentemente, pela conversa, eu acho que a Ellie e essa Cat tiveram já uma relação. E foi a Cat que fez a. Você Peraí, que eu quero ver aqui. Eu não um aqui, aqui mim. Não, ainda é Aí não, não. não, não é fazer nada, ainda Aquela menina lá parruda já de... <sussurra> porrada nos bichos e foi foi. É possível a da lanterna, Mano, eu tô louco pra ver a bancada velho. Eu tô louco pra ver a bancada velho. Eu não acho que eu vou encontrar uma bancada tão cedo, mas eu tô louco pra ver a bancada. Opa, ó, aqui ó. Aqui no um armarinho. Fazendo uma minha Mudando pra arma e carregando. Não. Aí, que eu tô jogando no celular. Porque eu sou... o meu celular é o meu microfone, tá? No, that's I don't think I'm it. you think of this view, huh? It's pretty nice. Yeah, this route has its perks. Where do we sign in? Calma. O que foi isso? Será que eu acho que ela não quer gostar da Bina, mas está gostando. Ah, que da hora! Como é que eu faço para ler? Eu quero ler! Ai, que bom! mano olha isso cara puta merda que incrível <risos> vamos lá a Gina me perguntou se eu se eu iria pra dança e me tocou no, no braço ah delusional o que é delusional Sou tão iludida, ok. Uh, não seja uma idiota. Ela. She's like that with everybody. Ela é assim com todo mundo? É, ela é assim com todo mundo. Uh... Não. Coloca é essa amizade. Não. Caraca, eu escrevi umas três vezes, cara. Ol, tá lo, tá louco hein? Essa noite foi louca. Eu me senti assustada, e leitada, que ansiosa, ansiosa. É, apenas vou tentar dormir. Ah não, eu te, eu só tenho que tentar dormir para passar. É, nós perdemos o chão pela neve. O chão do lugar né? é neve. Um passo no gelo. Feel my fall. Sintam então, o meu degelo. Testem o meu degelo. Ok. Fiz o meu gelo. Essa aqui é que eu preciso dizer a tradução. dele. o meu sol. Degelo? O que é degelo? Eu não, não sei o que se é degelo. Ok. Essa não tá muito boa. Tá muito bom. Tem como eu abri. Ai, tem como eu abrir! Tem como eu abri. Tá, aqui tem o diário... Manual de Treino de Improvisação, ó! Ó! crack Como é que eu... Preparação! Um, guia de Sobrevivência para a Maioria, maioria Silenciosa. Todd Gallant. Tá, eu vou lá assim mesmo, velho. O que vou rodar? Como é que eu vou dar? Não, como é que eu vejo atrás? Como é atrás? não acho que não deu muita coisa mas é muito bom ali só não foi insípido tá bom vai seguinte who do you used to do this route with Jesse Eugene. right oh Eugene man he was funny me Eugene morreu Ah, que droga! Não tem como. Não oh, o sistema de corda. 73. Ainda não tem como pegar, não. Vamos pegar a uma... Eu tô louco para pegar essa arma. Eu quero carregar ela. Bancada? Não, não é uma bancada. Achei que era uma lanterna aparecia. Oh. Sinceramente, na verdade, eu segui ali e não então eu vou vir isso? Caraca, eu não que será que passa longe Oh, eu wish. Eugene sempre tinha some on him. Aê, nossa, olha essas animações, mano. Ah, velho, puta merda. Nossa, não tem como fazer melhor. Ah, achei que isso aqui ia dar pra fazer melhor. Tava muito destacado. Ali. Tá, deixa eu ver aqui. Gaveta. Olha ela abrindo. Pega a brincar. eu quero recarregar, essa arma, o jogo não deixa. Caramba. Aqui. Ah! Patrulha. É, 3, 2, L, Dina, All Clear. Encontramos um cavalo selvagem preso no gelo. libertamos 12, 27 de dezembro. Dina e Eudine. Tá, eu vou ler tudo, eu vou ler tudo. Tá nem aí. Ó. Ah. Uh, é, não dá, de, não dá de ler assim normal, então eu tenho que ler na própria coisa. Mas é, hum, só vou dar uma olhadinha assim, só por... de coisa. Ok, tá. É, 8 de dezembro, Dina e Eudin. Zona segura, assinado, DIN. 27 de dezembro, Dina e Odin. Encontramos um cavalo selvagem preso no gelo, libertamos vamos lo vamos levá-lo para o acampamento. Não vamos passar pelo próximo posto, posto de vigia, assinado, DIN. 24 de janeiro. Gene e Odin. Zona segura. Assinado Dean. 8 de fevereiro. Jesse e Astrid. Astrid? Um clicador na caverna. Um instalador na, na, na cave. Na cave, na 2. Dois... Oi? Na cave, na dois. Hã? Onde é que tá isso? Eu não consigo ler, velho. Que bosta. Clear. É... Severo. Found the number one runner along the way. Tá não. Que é? É, eu, não, eu não sei. Ele, tá. One clicker in the basement of the 2358. Ah, in the basement. É no, tipo, no porão. Então é isso. Na cave. É, um instalador no porão no, no, no 2358. Mountain View. Eliminam, eliminamos. Assinado astrid. 29 de fevereiro. Greg e Bonnie. Um bode morto ao pé do lar Sunny Days. Eita, é aquele culto. Encontramos lá três corredores. Eliminamos. Assinado, Bone. Uh, 17 de março. De Neotin. Um corredor na estrada principal. Eliminamos. Assinado, Dina. 30 de março. Greg Bone. Zona Segura. Está na Evar imenso. Vamos acampar aqui essa noite. Assinado, Bone. 19 de abril, Jesse William. Zona segura, assinado William. Uh... 10 de maio, Dina e Eugene. Matamos três corredores ao pé dos turbúbios. De resto está seguro. Assinado Dina. 19 de abril. Não, peraí, nosso abril, maio, junho. 19 de junho, Dina e Eugene. Encontramos um viado morto mesmo ao pé da torre. Parece mastigado. Mas não encontramos infectados. Assinado Dina. 21 de julho. Dina e Eudin. Zona segura. Forte tempestade. Cheias no rio à frente. Vamos acampar aqui essa noite e voltar para trás de manhã. Assinado Dina. 27 de agosto. Dina e Eudin. Zona segura. Assinado Dina. 4 de setembro. Jesse Dina. Jesse Dina. Vimos pegadas. Seguimos-las até um pequeno acampamento. Dois adultos e uma criança a precisar de cuidados médicos. Não vamos passar pelo próximo posto de vigia e vamos levá-los direto à cidade. Dois adultos e uma criança. Ah, será que é aquele. Será que é o Seth? Talvez seja. Talvez né? não. Não é tenho certeza. Porque eu não. Eu acho que. Não, eu acho que seria um adulto e duas crianças, na verdade, se fosse o Seth. 19 de outubro. Tommy e Joel. Ô oh, louco, só não segura, Tommy. 30 de outubro, outubro, novembro, 30 de outubro, de novembro, Greg Bond, zona segura, assinado Bond, 28 de dezembro, ok, se passou um ano, Tommy e Joel, dois instaladores ao pé da bomba de gasolina, eliminamos, de resto, está seguro, assinado Tom. 16 de janeiro, Greg Bond, zona segura, assinado Bond, 3 de fevereiro, Chad Willie, zona segura, assinado Willie, 2 de março, ok, estamos em 2 de março, L e Dina, zona segura, assinado L, ok, vemos tudo. Estou indo. Estou indo. Por garantia de 30 em 30 minutos. 30 40 minutos. Cada vez que dá 30 ou 40 minutos de gravação, eu paro tudo e volto por garantia, para garantir que vai ficar.. Vai salvar o vídeo. tá? Então 3, 2, 1. Foi. Town up ahead's our last stop. Take a look. Só, que olhar, só que olhar. the que With the big tower thing. que yep, that's where the next Eu is. That a supermarket? Yeah. We'll pass that on Eu way into town. coisas. Eu posso localizar algumas coisas. Eu posso localizar algumas coisas gonna have some good sledding tomorrow. Mm-hmm. Ah, there's a ski lodge. That's the one on Tommy and Joel's route. That's the one. Okay. Let's get back to the horses. What? pegada pancada pancada, Peguei Question. Were you wearing those same clothes yesterday? They're clean. No judgment. It's patrol, you know. We're here to kill infected, not to look fancy. Still look nice. Oh. thank you. Muito bem. Eu, queria comer, né? eu queria Opa, X". Eu apertei o triângulo. Ué, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. não desce não. não. A não tem. Não não, não, não, tem nada. Eu achava que era. que Tinha um lugar aqui. Vai, pode descer. Acho que eu posso ficar pra apertar X e ela. Não, não dá. Não. não, ok. Não tiro o feliz. A gente vai sair vai ter alguma coisa diferente. Opa! Deu pra pegar a arma na mão. e I... Ó, olha o Ai, olha o Vai, carrega. Ah, tá, aqui ah, tá eu carregando. vou a não. Não melhor que a pistola. É, Cadê tu, Dina? Cadê Dina? Ô, louco, ela sumiu do nada. Dina, where are you? I think we should go out like Eugene. Oh yeah. From a stroke! Ah, oh, from old age, like living a long life. You? No way. Come on, you're way too reckless. Oh, look who's talking. You'll probably die from hypothermia from wearing canvas sneakers in the snow I'm wearing boots today you know, You're gonna die? Let me guess, you're gonna kill me? Olha o gelo quebrado! Ah, que legal! Did I ruin your punchline? No Maybe Fuck you Hey! tá pronto? Não, até vai que tenha alguma coisa Olha Ei, be... hey, aquelas... claro que eles ainda têm O tirando. What do you know about this place? Just another evacuated neighborhood. Infected almost never make it out this far. We usually catch on the outer Opa, pílula, pílula, pílula. Aqui ó. Temos 30, 20. Os outros ainda não dá, né? é quero uh, um de... É, tá. Tá, o que, que temos aqui? Velocidade de movimento no modo de escuta. Interessante. O que Não é uma das cartas super-heróis que você está Olha que legal! Que bonitinho! Oh, Eu não tenho esse aqui. Tesseracteur. É o Ah, que top! Ah, mano! Muito bom! Olha, vilã e hero. Ele não é nem vilão, nem, nem herói. Muito bom. Ah, isso aqui é o dos colecionáveis substituindo o GB. Quer ver? Tesseracteur. No, nome verdadeiro, desconhecido. Inteligência 80, força 60 afiliação filiação Society of Champions, Sociedade dos Campeões. É cartinha... calma mano. Yu-Gi-Oh! <risos> um dia apareceu do nada, e ninguém sabe de onde, nem de quando. Veio este misterioso ser trans transdimensional. A capacidade que tem de se mover dentro e à volta do espaço, tetradimensional quando quer, mudou o rumo de várias batalhas. Apesar de este poder deixar Tesseractr de tão débil e vulnerável como um recém-nascido. Tendo declarado que não tem nome, a Sociedade dos Campeões concedeu-lhe a alcunha de Tesseractor. No entanto, há quem suspeite que Tesseractor está a manter a sua verdadeira e misteriosa identidade em segredo. Neutro. Top, top, top, top. Curti. Da hora. Agora deixa eu... Eu não, eu não quero... Eu quero vir aqui. Cala a boca. Eu velocidade de movimento no modo de escuta, 50% de velocidade Joel de movimento. Move-te mais depressa no modo de escuta. Oh. Mantém o R1 para sentir you inimigos guys. por perto através yeah. de parede. E aqui é improvisar melhoramentos corpo-a-corpo. Improvisa um melhoramento para uh, arma de combate corpo-a-corpo -corpo para Curtis, restaurar Mark, completamente a sua durabilidade e aumentar my... consideravelmente os danos. Que infringe wow. o método do requer ligadura Não, linha, que e arma. Cor ok, eu acho action, que eu vou pegar isso aqui de 20. Desculpa, eu tava falando por cima dela, mas é que eu oh. tava querendo ler isso aqui antes e a Diana começou a arrumar. O um... que um... um... você está fazendo primeiro a louco, oh. oh. yeah. oh. surfando aqui. Okay. Maybe I'll play guitar for you. Okay. <laughs> and that's colony. I know the top. Okay, so two former commandos that go rogue to fight bad guys. And I think in this one they go up against Russian spies or something more interested in this than I thought I would be. All right, so this the young the ninja. one, Piper. Islemo. He's a trained ninja. And he's a complete badass. So how old is he in the first movie? Uh, ten. Wait, how many movies did they make of this? Uh, I think they made four? Jeez. Joel actually saw the last one on the theater. Isn't it crazy? Yes. You think anybody out there is still making movies? Has to be. How do you know? I mean, what if they're all just like us? Just surviving day to day. Well, I write new music, so someone had a camera. Wait, hold up. There are original Ellie songs. Why haven't any for me? Well, I, I don't know. Come on. Você vou jogar bem. para mim, hoje Eu vou fazer bem. Eu vou fazer vou fazer Eu me sinto tão Eu vou Tô louco! Opa! Nossa, não dá Eu Eu vou fazer bem. Eu vou fazer Eu fui um Eu este ano. Eu posso, por favor, ter um cachorro grande? Um grande cachorro? Eu quero isso. Eu quero ele para manter o meu pai seguro quando ele vai caçar por comida. Enquanto ele vai caçar por comida. Uh, e ele também poderá proteger a nossa casa contra os monstros. Caraca. E ele também pode me fazer companhia quando meu pai se tranca no, no quarto. Nossa, mano. Nossa, velho. Ai, nossa, tem um negocinho, Vocês escutaram a naturalidade do, deles, Delas conversando Tá ligado? Aí é. ele falando tipo, que foram quatro filmes Que foram feitos ela tipo uh, Acho que quatro e, tipo, tá muito natural E tinha um barulho da casa rangendo também Muito bom Tá ah, lá, acho que já dá pra ir embora Não sei se tem outra casa pra entrar Mas não acho que tem É, não, pessoal, pessoal A temperatura drop. Feliz. acho que você está Eita! Ah, essa é muito Essa é muito Na verdade, eu quero ir na porrada, na faccosa, pra trocar de arma também. Ô, oh, louco! Ah, agora não é mais... ele não troca mais de ombro, mas ele troca de arma muito rápido. Caraca! Muito bom! Muito bom! Nossa! Perfeito! Perfeito! Nossa, incrível! Nossa! Tá bom, eu, eu, eu aceito a... o fato de não ter mais o... a troca de ombro. Eu hear some inside. você the aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você Vou apagar a lanterna. Como é que eles veem a minha lanterna? Não sei se eles veem, mas Nossa, olha Vamos isso, ir. mano. A perna do servo. É, é, então realmente é coisa de infectado, velho. Eu achava que era coisa de... De humano, humano. alguma coisa assim, tipo, mas não. Boa ideia. Pô, na verdade, na verdade é que os humanos infectados aproveitou que o servo estava morto e as caras ali é molida. O teto tá caindo a merda. Toma. Não tem como voltar. Ah merda, eu achei que aqui não era para passar. Ah, tem como voltar. Oh. Puta merda, eu achei que aqui não era progresso, velho. Que bosta! Que merda, mano. Ah, perdi um, putz. uma parte, velho. Eu achei que, eu achei que o progresso era para lá, cara. Joel que que um Was a group passando por Fuck. Talvez we'll get um novo recorde personal hoje. Record tá, ah, e onde a gente vai? Em cima? Ah, tá Não, não é. Aqui this way, no mm runners, -hmm. let's keep it quiet, let's see how it goes. I can level it. Boat, Hina, it's fast, kind Ah, no, don't think we're going to have a lot of e agora, Marco, quando eles falam. Marco, que tá está aqui ó, o Jonathan, para isso tem três. O é o que eu consigo ver agora. Vamos tá, ok. Tem dois. um ok. tá tem lá a mesa de tem que pegar a primeira ceia, então vamos ver o autor. parado e eu Então, a primeira Adina. Sim que se faz, cara, mano. É, um incêndio, tem que aprender de vale. Caraca, velho, tô, tô cheio de munição, tá louco? Tá, tem a minha garrafa. Eu tinha umas coisas pra abrir ali no meio, também coisa. Eu ainda não acredito que eu perdi uma parte de loot, mano. Vai, tchum. Bom, um, bolha de iluminação. Okay. Olha como é que esse jogo tá. Né? Se não, lugar seu. Parece que foi 13 e Não tem como eu, okay. Okay. Então, eu passar pra esses caras. Ah, tá atrás de mim. Acho que é isso. Aqui então, não tem mais lugar. Né? Então, aqui não tá. Aqui. Depois eu vou testar o lance de quebra-vida. Toma. Pra aproveitar que aqui tem vidro, eu vou testar o lance de quebra-vida. Deixa eu ver. O que eu faço? Ah, é quadrado, ok. É. Não, não Parece que é isso. dá pra quebrar o Tá, ah, como se... <susurra> que... ah, que... é que a gente faz bagulho? Onde é que a gente vai Zina? Onde é que a gente vai? Vem aqui, Não, Caraca, onde é que ele tem que ir? Agora confuso. Ah, Coming. Ah, tá, era aqui mesmo, viu? Ah, um, aí. Uma no lá. Aqui. Foi a que eu perdi tá, que eu não sabia que ia ser triângulo. Thanks. See? All Vamos como ah ali. Lá. ah, ali. Ok, entendi. Uh, ah, esse lugar, esse lugar aqui. Eu sei que, que vai acontecer. já interior. Vai aparecer um bichão, um corredor. Cima, e a Gina vai matar. Ah, foi. Boa. Boa. Doutor outro opa ele não sabe o que just banged up please die of old age and not because you get infected i really don't want to have to shoot you in the face falar <laughs> sou sweet oh. foi voltamos aqui onde o um instalador tinha tirado minha vida que estava perfeita vamos pra tá cá Vamos lá. Aqui. Uau. É aqui. Actually, yeah. Nice. Okay. <coughs> um, como é que posso traduzir isso? É tipo minha nossa, tipo isso. Um, é... Peço desculpas a Deus pelo que eu fiz Eu estava Pra te machucar Ah não, eu não queria te machucar Eu não queria nada da sua loja Exceto pelas drogas, é isso? Ah, tá. Drugs no sentido de medicinas. Tá. Ok. O seu marido veio até mim. Que escolha eu tinha? Veio até mim. Eu acho que... É... Deixa eu ver aqui. O seu marido atacou-me. É, tá. Então, no sentido de atacar-me. Mas... Minha irmãzinha parou de sentir o seu pé E precisa de insulina, não é isso? Precisava, precisa Precisa de insulina, sim Ah, uh, tá, isso aqui não... Ninguém, ninguém compartilha as coisas Que escolha eu tinha? Eu espero que ele sobreviva Me desculpe Okay então. then. Você roof sure. hey. That's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 Opa, esporos Got it. Vou colocar a máscara Eu acho que ela tá colocando a máscara Porque eu acho que ela está Que só ela, o Joe eu, O Joe, o Tom e a Maria Sabem do que ela é imune Eu acho que é isso que Será que deve Ah caramba, eu tô, errado, tô mal. Eu, vi, eu não sei porque eu tô Será que I don't wanna have to shoot you in the face. Oh that's so sweet. Ah, agora I love this. All these spores mean they've been here for a while. Keep your eyes peeled for older infected. Uh -huh. I don't know. I think we're above it. Let's get to the ground floor. Yeah. descobrir, né? putz Agora a gente tem que decorar o número, ó. Tá aqui? Não, não tá. tá aí. Ei, Chris, Kristen, deixei as merdas fish no cofre pra ti. Ei hey, Christian, eu deixei as coisas. Uh, as merda no, no cofre pra você. A combinação é a data do meu. A combinação é a, é a data em que o meu bom garoto recebeu o prêmio de funcionário do mês. Ahn. Uh... Não vendo essas bosta sei lá como traduzir, eu acho que é, não vendo essas merda e não dê ela pra ninguém. Eu não entendi verso for your back, tipo, pra sua volta, pra suas costas, pra sua bunda, pra que é? São para as tuas costas está bem? vendo? as melhoras as suas costas? tá bom, um nem tudo ou um negócio do outro as suas costas ah, mais aqui opa, bem. deixa tem que descobrir quando que o cara foi empregado do mês tradutor? vai do mês do marketing Greenplace. Puta merda. Ok. Entendi. Uh, tá, deixa eu lá ver a... a combinação. Não, não é aqui, não é aqui, não é aqui. É, diário. Ué, eu não tenho como. Ah, tá. Combinação do lindo menino. É... Mês? É mês? Uhum. É, prêmio de funcionário do mês Tá, é em 2013 Só tem 2, 3, 4, 5, 6 Tem 6 dígitos, não tá. Prêmio do mês E o mercado green plans Tá, e por que tem duas coisas? Eu só consigo ver uma Sei lá Janeiro, Fevereiro ah, julho. Eu acho que é isso. É, é, é, sem dúvida, julho. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho. Não, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Então é 7. Será que é zero, zero, zero, sete, dois, zero, um, três? Tá certo? Vou tentar 072013. Um, Eu acho que é isso. Ok? And... 2-0, tá 20. 13. Aê, moleque! Nossa, 12 peças, boa. Pila, Álcool. aí eu tenho 20 suprimentos. Aê, bem o que eu queria aumentar. Foi. Aqui, improvisação. Troféu. Improvisação mais rápida. Improvisa todos os... Improvisa... Oh, meu Deus do céu! <coughs> Improvisa todos os objetos em metade do tempo. Mas 100% de velocidade de improvisação. Muito bom, mas aí, agora eu acho que eu vou de velocidade de movimento... Ahn, uh, não escuta. Agora sim eu acho que eu vou. Preciso de 30. Ok, acho que não tenho uma arma agora para a cor, então não é muito. É, eu vou pra Preciso de 30. Ah tá, agora não tem aqui, acho que vou um Nada. E... Ah, isso. ó O que isso? É Nada. Eu vou marcar de café aqui, olha Eu sabia que isso ia acontecer, mas não sabia onde. Levei um. Sustinho. Ai, desapareceu. Ih, tem instalador aí atrás, velho. ua 65 Here we Nossa, esse barulho, velho. Nossa, tá incrível. Dá muito medo. Caralho do clicker. Mais uma o quê? Eu achei que eles eram cego. Nossa, eles enxergam agora. Caraca cara tá, não dá. Não tem como. Ai, meu Deus Eles enxergam agora, mano. Putz, ferrou. Os bichos enxergam. Ah, eles estão chamar o instalador porque eles... Eles iam o instalador justamente porque eles só conseguiam ver por causa do som, mano. O eu senti deles enxergar agora? Eles nem ouro tem. Focado, não é. Vai, vai, vai. Foi. entendi como me viu, velho. Não? blind motherfuckers eles são cegos Não entendi como que ele me viu, então lá. get the fuck out of here. minha língua. E yeah. Eu não tenho. Eu já começar Já ia começar aperta quadrado. Não tem nada menino. Make O louco, mula já? isso? Cuidado com isso. Eu sou um profissional. Não estamos terminando. 11? O que é que eu tenho? 27. Será que quando chegar a 30 ele avisa? Caraca, tem mais 12! Nossa! Aqui. Kits médicos mais rápidos, aumenta a velocidade de utilização do kit médico mais 100% de velocidade Tá, eu acho que o kit médico mais rápido vai ser melhor que é o kit médico mais rápido? Eu esqueci de ver É, 30 também, tem 10, 11 Nossa, quanto que é eu curso aqui? Tá, acho que eu amarei tudo Ashton. I We got some numbers here. What do you think? Should they Isso aqui ó, isso aqui ó, eu vou fazer. Tá, não, não agora. Deixa eu ver se tem alguém aqui nessa. Não, então eu vou fazer. Isso aqui é incrível, isso aqui é incrível. Ah, velho, isso aqui é incrível. Puta merda, olha isso. Ah, que da hora. Aqui. Eu achei que eu tinha visto Caiu a prateleira! Ah, oh, será que foi isso? Será que eu esbarrei uma prateleira e ela caiu? Por isso que o clicador me viu? Putz! Tem um, dois, tem mais três. Ah, eu pensei que tinha quatro, eu matei um. Então aí ele sabe contar. Não hum, vem, vem. Eu sei que tu vai pro lado direito, velho. Por que ele eu tava sendo isto? Eu tô dizendo, mano. Os, os instalador agora tem visão. Aquele instalador, ele tava me vendo, sendo que ele só escuta. Vem entrar aqui. assim, mas foi fazer que ele tinha Acho que aquilo ali não é um instalador. Acho que era aquilo que estava me vendo. Ele é um corredor, mano. Aqui tem um instalador. Mas tem uma coisa com o um corredor. Véio, tô suspeitando que o instalador tem em olho véio. Sempre que eu, que eu na frente O instalador Dá o barulho de que ele tá me vendo de corredor lá atrás. saidina Corredor, o corredor. Ah! Nossa, não sei o que fez. O corredor tá vindo. Tem que dar um jeito de pegar esse corredor. Não. Mais um instalador, vamos lá. Eu consigo pegar um instalador de frente, mano. Tem mais instalador, né? Sim. Sucesso! Successful! Seu, de onde é que surgiu esse corredor? Sai! O corredor surgiu do nada, velho! Por, ah, o Ah. Aí, Podendo nosso sem máscara. Tá, air air air air air. aí, é, passar. Eu que não sei onde é que o progresso, velho. Eu não quero perder outra porta daquelas lá. que eu não entrei, velho. Tinha uma porta pra entrar e não entrei. Tá, aqui talvez seja progresso, não vou fazer. É, só que aqui parecia progresso. Pode ser mais progresso do tudo. Ou eu olhei errado? Eu acho que eu olhei errado. É, eu olhei errado. Acho que aqui tinha uma porta, não é? Ok, vamos lá. Eu vou vir por aqui primeiro, porque eu acho que o progresso é lá. Opa! Tem munição aqui. Aqui, é só pra subir ali. Né? Aqui. Isso é mais legal. Puxei de trapo. Tem alguma coisa pra fazer com trapo? Tem. Uh, Medkit e Molotov. Vou pegar o Medkit. esta fase tem que estar sempre improvisando, velho. Não é fica full. O que não é bom. Não Okay, me tá? Okay, se eu tiver força suficiente. Olha aqui. Here oh, Ô louco! Ah, o sistema de corda! Ah tá, o sistema de corda que eu vi no trailer. Top, top, top. Tá, é lá, né? Vai. to try? Vai. Oxê, cara, olha lá. Aí, onde é que eu tenho que jogar? Fuck yeah. Ah, eu acho que passado tem que cair lugar, tipo assim. Aqui, ó. Você. Não, você tá me. Você tá me tirando! Oh! Ou eu tenho que jogar aqui nesse duto Não, não tem que jogar nesse duto Não tem jogo. Não. Mano, onde é que eu tenho que jogar isso aqui? Oh! Não vai, velho! Que bonia Eu não consigo! O que eu tenho que fazer? Tem que jogar aqui nessa direção para grutar no... no carrinho? Não. Ah, não tem. Ótimo. Talvez, tá, não sei onde é que eu devo jogar. Entrei. Hmm. Maybe can get it over Não funcionou o jogo. Uma dica não funcionou. Vai. Oi? É isso? Okay, that's good. Here I go. Ah? Encontrou? Um Perdi windy. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Percebi? Não tô vendo nada. Ah, acho que nós vamos perder. Dina, não vai rápido você não. Isso está Nós não conseguimos. Estamos quase lá. Eu sei, Eu sei. não está correndo. É aqui. Eu estou Espero que o está fazendo com os rastros? Bosta. Nina, onde que nem eu sei onde estou mais velho. Por que o cavalo não corre? Eu acho que é uma égua na verdade. Porque parece que aí ele falou: menina. Ali! Ok! Vai, um gritou! Aqui, tá aqui! Eu não consigo te ouvir. Por aqui. Ah, vou, achei. Ele não vai dar lá aquela casa lá. Né? A casa lá não estava A, B. Tá bom, vai, tá? Não sou eu que tô controlando, você tá? é que tá Play one. Ah, acho que aqui que ela vai vai perguntar do do baby da última You been here? Never came Acho que não, meu right. Let's make sure it's clear. Isso! Demora! Isso! Nossa, a tempestade piorou e muito, mano. Até o cavalo não conseguia andar. Égua. Eu acho que é uma égua. Pelo jeito que ele fala com o cavalo, é uma égua. a não deixa eu tua cara, menino. Para, não se feel like anyone's been aqui há um while. shit ah então agora em vez de ah entendi bom é fácil não do carro this are you sure você pode é esconder isso para mim. Ah, talvez o Wildinho não seja tão lindo assim. Nossa, 7, sério? O que é 7? Uma caixa desse tamanho com 7 gramas. Não era 15, não era 25, era 7! Nossa Tá, é melhor que o 1, eu admito, mas Puta merda, 7? Não não, não, não, não, não, não, não, não, não abre, abre, isso é progresso. Ah, hum. Bicho de fatalhomem. Eugene Lindan! Definitely Eugene's place. Ele é um Firefly? Ele so had o idea. Ele era no Domingo! Ele era não entra, Ele entra, não entra, não entra. o é Ele Like what? Ele era o Domingo! Ele checkpoint o Domingo! Ele era o Ele Ah, não vai dar. Não vai dar pra abrir. É por lá, é por lá mesmo. Isso é problema, mais. mano. Eu não sei onde é que é progresso e onde é que não é. Daí eu fico sem fazer algumas coisas. Ele e Joel fiz muito para sobrevivir depois do outbreak. girafinha. Diário. Ela desenhou a girafa. Eu quero ver, quero ver, quero, ver. Quero, ver quero ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Opa, aqui. Vai? Deixa. Uh... Ah, deixa eu ver, deixa deixa Ah, Chua. Will estava em contato com outros vagalumes? Será que ele sabia de mim e do Joel? Não, ele teria dito alguma coisa. Eu não sei, hein? Talvez o Dini o seja opa! Seja opa, seja um plot twist aí, no é? Se é que ele ainda tá vivo, né? Porque do jeito que eles estão falando parece que o Edinho não tá mais. Oh, uma cartinha! Laurent Focult Sealspark. Focal Spark, Deixa eu virar. Ó, oh, que legal. Ele é mal, não é? Mal, ele é mal. Laurent Foucault C. Spark, um verdadeiro Laurent Foucault, Foucault. Inteligência 100, Força 20, Afiliação Spark. Tenho nascido com uma mente brilhante, mas incapacitado por vários problemas de saúde. Laurent Foucault passou os anos formativos em hospitais. Depois de terminar o doutoramento em medicina aos 15 anos, desenvolveu a cura para a sua rara doença genética. E as patentes tornaram-no multimilionária do dia para a noite. Em poucos anos, transformou milhões e milhares de milhões. Nossa! O que lhe deu a capi... O capital... <risos> o capital necessário para construir o império da alta tecnologia Spark. Eu tô começando a associar com o Tony, velho, mas ok. Tony Stark, véio. Só que isso aqui é um vilão, né? E a liberdade para adquirir conhecimentos e avanços a qualquer custo. Há rumores de que o Spark desenvolveu Métodos para incutir superpoderes específicos em recém nascidos mas full cult nega estas declarações ridículas. Vilão top, top, top, top, top, Fala Falou alguma coisa aqui? Está aí parado, para que vai é fazer um fala opcional. Olha o play 3! Coin de Jack and Dexter! Lavecha? Por Oh my god! É Tommy e Eugene. Look like babies here. Isso é o Eugene. There's é eu tô, tô percebendo cima tamanho virar. Fireflies. E o louco. Eugene. Imploro-te que voltes para casa Os vagalumes querem salvar o mundo Deixe-os salvar Eles que vão atrás do exército Dos políticos Eles que descubram uma vacina para salvar a humanidade Talvez um dia vejamos os frutos das fantasias deles Até lá, tenho de pôr a nossa filha em primeiro lugar Os vagalumes ficam bem sem ti A tua filha não Ela está sempre a perguntar Quando é que voltas para casa Já não me consigo mentir mais Tenho saudades tuas mas não sei se consigo aguentar isso por muito mais tempo. Volta pra casa, por favor. Usa monstro. Claire. Ok? Ok. Eu vi, o eu vi o que eu vi. Eu vi, eu vi. Uma pancada de trabalho crafting table, moleque. Oxi, diferente. Oh, that's oh, wow. Opa, opa, opa, opa, oh, opa! É uma workbench, é uma Sim, eu posso. Ai, ai, ai, ai, ai. Ah, já vem com alguns aumentado, porque eu, tenho, porque eu comprei na pré-venda. Vem com a capacidade da pistola aumentada. Inspecionar. Nossa, dá pra fazer até isso, mano. Olha isso, velho! Nicotera! Inspecionar. Que Nossa, sabe isso. Tá. Eu com certeza vou usar muito mais a pistola do que o rifle. Porque eu sempre, eu sempre uso o primeiro. Eu sempre uso as pistolas muito e o rifle menos. Mas deixa eu ver quanto que custa as coisas. Só que geralmente eu compro. eu junto peças pra comprar o mais caro e vou indo assim, o mais caro, mais barato. Ó, o mais caro é isso aqui, ó, assim. Só que, obviamente, eu não vou ficar esperando pegar 100. Se eu tenho 50, eu vou pegar o mais caro que eu posso. Aqui, ó, Esses aqui são 50. Deixa eu ver a pistola. 40, 50, 30. Isso aí já tá aumentado. Eu tenho estabilidade da pistola, substituir o punho da pistola para... <risos> substitui o punho da pistola para reduzir a oscilação da arma, mais 35% de estabilidade. E eu tenho aqui, né, espingarda, tem estabilidade e capacidade, né? Estabilidade. Adiciona peso à coronha para diminuir a oscilação da arma, mais 40% de estabilidade. E adiciona o um carregador para aumentar a velocidade de recarregamento e para conter mais balas. Mais 3 de capacidade de carregador, mais 65% de velocidade de recarga. Ah, velocidade de recarga, isso é interessante. Que dá mais 40% de estabilidade. Esse aqui tá mais 5% de estabilidade de recarga, mais 3% de capacidade no coiso, no carregador. Já esse aqui, ele dá mais 35% de estabilidade para a arma. Estabilidade eu acho muito bom. Só que a questão do, do velocidade de recarga para um rifle é, é incrível. Então acho que eu vou pegar a velocidade de recarga. Se capacidade. Atirando o carregador para aumentar a velocidade de recarga e para conter mais balas. Vai ser esse aqui não. improvisar. Vamos ver, vamos ver. Ai. Ai, ai. Isso vai <risos> Vamos. Aumentou a capacidade do carregador, show. Oh, hello. É isso aí. O que, que você achou aí, Dina? Ellie, olhe o chão. O louco, tem uma passagem secreta. Você vê uma passagem Não aqui. Pula. Tá, vamos abrir esse chão. Tá, e aí vocês? Preciso... Vamos fazer alguma coisa? Porque eu acho que tem que abrir esse chão, né? Ah! Não, que de saber. Achei que era uma... Deixa eu olhar pra cima. Tem, não tem muito ideia. Eu, eu me esqueço que agora eu... os cenários também estão mais, pra... mais vertical. Vai! Tá aqui. Oh, caramba! Tem alguma coisa? Não, não tem nada. Aqui. Deixa eu sair. Não. Não, não, não, não, não, eu gostei, eu adorei botar de trabalho, mas eu não quero lá. Estou só com cinco. Tá, estão um jeito de chegar ali. Provavelmente eu vou ver alguma outra luz em algum outro lugar. Olha a minha vida. Vem, vem, vem, eu acho que eu vou colecionar. Ó, aqui, ó, achei. ele clássico aqui? he got down here well it's obviously a sex den that's why he didn't tell you about it i hope it's a sex den for his sake he was so lonely man eu acho que aqui que elas vão ter aquela conversa da, do beijo. I'm 80% certain 80 Vamos ver o momento eu achei que eu não tava gravando a tela do play. Não posso cometer. isso. Então, eu só pressão ali. Tá? Eu tô ansioso. É muita coisa. Então, a chance de eu cometer um medo. Só grande. Nossa, que é isso, velho? Oh my god. It's weird. That's a lot of dead isso explica que... Smoking every day, all the Caraca, o cara era o Snoop Dogg disfarçado, velho. O cara tinha um laboratório de erva. He's got e não qualquer erva. videochip. Hum. Dom of the Wolf. O que? Slash Brandy's Cooch. São esses? É Interessante, Eugene. Ok. Tá bom. Tá bom. como é olhando <risos> pra Ai meu Deus Eddie. Olha bem que você vai... Maria perderia a sua se ela conseguir isso juntos? ele Joga fora. Isso, se Eu wish que ele me about sobre isso. fazer que nem no Far Cry. Não acho uma boa ideia pegar isso ali nesse laboratório. Nesse laboratório. Ó, oh, que é o sofazinho. É, eu acho que é aqui mesmo. Que isso? Tesoura? Que isso? Ah, uns baseados, velho. Achei que era tesoura. Por de volta. Não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não. nem velho. Não, não, tá. Hum. Let's find out. progresso eu não acredito, Tech. You haven't Quebra, mano. fuck? Give me that. Oh, yeah. Like you're vai get it. Viu? Porque vocês não tem aí. Okay. yeah. isso What the fuck is wrong with you? I got it open, didn't I? que é isso? Aquela lugar errado. é bom. I mean. Gonna be stuck here a while, right? Totally trapped. Can I ask you a question? Ah tá, pergunta assim. Não, não, can you? Qual é? Ah, mano, que bosta. Scala 1 to 10. Aí, ó. being like absolute trash. ...and ten being... ...life-altering. How would you... ...rate our kiss from last night? Why are we still talking about this? You said it was a mistake. Did I say that? to rate our kiss? I don't know. I give it a six. A six? <laughs> wow, like a solid six. Okay. There are a lot of people around. Yeah, but six. Oh, what? <laughs> I uh, really want to know how you'd rate it. You're infuriating mm -hmm. have you met you You make me want to go back outside into that blizzard Eu geralmente entro,